Olá, pais, tudo bem? Hoje vamos falar da sétima frase, das sete frases que você não deveria dizer para o seu filho. E essa é uma frase que ela, ela geralmente é uma repetição de padrões que utilizamos, que podemos pegar com os nossos pais, mesmo com os nossos avós, e até com a sociedade, de vermos e ouvirmos outros pais repetindo isso para os seus filhos. E a frase, como vocês já viram, é... Você é mal criado até uma variação dela, do tipo, você é muito mal criado. Perceba que se você já falou isso, você consegue identificar como você está jogando para cima do seu filho uma responsabilidade que é sua. Isso gera uma confusão nele. Em alguns casos, pode ser que você já tenha ouvido essa frase. E como que parece isso para você, papai, mamãe que está ouvindo aqui? Você é mal criado. Quando você fala isso, você acaba por... É buscar algo que na verdade está incomodando você, algo que você deveria ter feito, ou o motivo pelo qual essa situação ocorreu, em que você deveria ter trabalhado algo com seu filho e que ele não entendeu. Quando falamos isso, é muito da expressão que nós estamos sentindo, de realmente, não é a questão de falar a frase que ela deixa de existir, não é isso, é quando falamos isso, isso é muito mais para nós do que para eles. E quando falamos isso para eles, para os seus filhos ou para os seus filhos, você acaba gerando nele uma confusão. E muitas vezes falamos isso de forma agressiva, num tom de gritando ou mesmo apontando o dedo. Quando fazemos isso, muitas vezes ele se retrai e a gente acredita, ah, ele entendeu que foi assim, ele vai fazer diferente da próxima vez. Só que acontece, que é algo que já falamos nos outros vídeos, é que eles vão perceber neles um medo, uma ameaça, algo que né, deixa eu ficar quieto, ou ao contrário, ou eles vão logo ter uma defesa em relação a esse ataque, eles vão responder alguma coisa do tipo que, ah, mas foi você que me ensinou, ou isso não é assim, eu vou querer discutir com a gente de alguma forma. E desde o começo, quando falamos isso, da frase, de você é mal criado, isso já gera uma confusão. Essa discussão ela não vai chegar muito a algo que nós queremos ter como resultado. Portanto, preste atenção, quando você for falar isso, naquilo que você está sentindo, no comportamento que ele deixou de ter e que você considera que seja adequado. Nós falamos já um pouco de comportamento também na frase 5, quando falamos que você é temoso, você é egoísta, você é bagunceiro. Quando transferimos a questão de, do comportamento para o nível de identidade, ou seja, falando que ele é aquilo. Então também corremos o risco dele se sentir mal criado e perceber que, sendo mal criado, né, fazendo coisas que você considera que não são ideais, ele vai ter mais atenção. E aí pegamos um círculo vicioso de ações ou atitudes dele que você não considera adequada. Isso gera um desgaste muito grande na relação entre pais e filhos. Essa questão toda que nós falamos da comunicação ela é muito importante. São frases simples do dia a dia que nós falamos e que muitas vezes nem percebemos o resultado que ela vai dar. E isso é muito em função dos padrões que repetimos, igual falamos no começo desse vídeo. Você percebe que isso afeta a sua relação? Se você percebe, se você viu os outros vídeos, dá um like aqui, compartilha o nosso conteúdo, porque aqui são pais aprendendo juntos. Um grande abraço!